que com o Motion, você só com o direct link aqui, ó, papum, você vai ver na aula, tá? E pronto, já tá conectado. Aí você só vai colocar a decoração e colocar as pessoas, criar o environment, tudo como você vai aprender na aula.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 Aí, ele modifica, colocando aqui, ó, na escala 1 para 100, é, é, a forma da representação, modo de o modo de visualização do objeto, tá? Não é um projeto executivo. não preciso ver as espessuras dos acabamentos das paredes. só preciso ver uma linha dupla, com uma chura azura, a churazinha simples. Então, eu tenho